Você sabe como é pilotar em uma volta rápida no circuito de Sochi e GP da Rússia de Fórmula 1 do ponto de vista do piloto? NÃO? Então aperte o cinto e vem comigo! Oi, eu sou o Danilo! Não fique no fim do grid e se inscreva agora em nosso canal para você receber vídeos bem legais como este. Hoje vou demonstrar para você como é pilotar velozmente no circuito de rua de Sochi em um Fórmula 1 2018. Se você gosta de Fórmula 1, assim como eu, vai gostar muito dessa apresentação virtual, então assista até o final. Depois de muito treinar e rodopiar, errando e acertando, conseguiu um o tempo de 1.32.3. Você gostou? Então não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ah, me diga nos comentários se você gosta dessa pista e se precisa de ajuda para o seu setup. Nosso próximo encontro será no Nippon, Suzuka. Tsuki no Shinasa, Komodashi Made! E quer dizer, até a próxima, amiguinhos em japonês.